Opa minha gente, então, nesse vídeo eu queria comentar sobre easter eggs no discord, tanto que no finalzinho do vídeo eu vou mostrar um easter egg que eu mesma descobri, e que algumas pessoas não sabiam que ele existia, e não é no nível de apertar 10 vezes no tema escuro para desbloquear um novo tema no discord para celular ou discord canary, não é o do discord, é bem diferente, chega de enrolação, Bora. Tá, minha gente, primeiramente eu queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal e deixar um likezão aqui. Também que quando vocês se inscreverem, vai aparecer um sininho aí do lado do botão. Cliquem nele porque aí você vai ser notificado sempre que eu postar coisa nova. Segundo, que eu fiz um sorteio meu servidor do Discord em que quem ganhasse poderia gravar um vídeo comigo. E quem ganhou foi o nosso Mano Pack. Então quando eu acabar de falar, ele vai aparecer aí na telinha. Um dos easter eggs que o povo mais conhece aqui no Discord, é o easter egg que se você clicar umas 10 ou 15 vezes no botãozinho de home do Discord pelo computador, ele vai fazer um barulhinho assim ó, Discord. com uma voz bem fininha e gripada. E sempre que você abrir o seu Discord, ele vai estar tá fazendo esse barulhinho. Só pra te lembrar que isso funciona no Discord normal e no Discord Canary. Infelizmente não funciona no celular, porque quando tu tenta clicar nele, ele te manda para sua DM mais crescente. O segundo easter egg mais conhecido no Discord é aquele que se você colocar para copiar sua tag e ficar clicando nela, vão aparecer coisas como cópia dupla, cópia tripla, cópia desenfreada, dominação, mega cópia, loucura wow, pura, cópia monstra, Divina e Super Divina. E na Divina e Super Divina, o texto dá uma tremidinha e o negócio do copiado fica vermelhão. Também que esse easter egg tá disponível novamente pro Discord normal e Discord Canary. Um que bastante gente conhece, mas quase nunca pode ser visto. Na verdade, ouvido, né? É um que se você receber uma ligação de um amigo seu, e também que eu não sei se isso presta pra caso você ligue pra ele, ele vai tocar um remix da música original de ligação. Que é esse aqui, ó. Mas infelizmente, ele só tem 0,01% de chance de ser ouvido. Então boa sorte aí pra você, meu amigo. Também tem um que se tu estiver no celular e começar a apertar umas 10 vezes no tema escuro, você vai estar desbloqueando um tema que é mais escuro ainda. E isso, novamente, é muito legal. Também tem aqui lá da página 404, que se tu clicar em tal botão, tu joga o jogo da cobrinha do Discord e papapá. Mas como vocês já devem estar querendo ouvir uma no pé, que faz tempo, pode falar aí, amigão. Hi, I'm Peck, e oi, eu já tô aqui invadindo esse canal a pedido pra falar sobre os easter eggs do discord e... bom, eu conheço muito pouco easter eggs do discord, até porque não faz muito tempo que eu uso discord mas uns easter eggs que eu descobri por causa da Geoase, foi aquele que quando você aperta no ícone de início do discord 10 vezes uma vozinha de lolly fala discord e... bom isso é bem legal, mas por causa disso, agora toda vez que eu abro o Discord, essa vozinha fala Discord. Um outro estereótipo que eu conheço também, que eu não cheguei a ver pessoalmente, mas eu já vi em vídeo, quando você faz uma chamada no Discord, existe uma pequena chance de 0,01% de tocar um remix da música. E isso é muito raro, muita pouca gente viu isso Um outro easter egg também que eu conheço É que quando você aperta pra copiar o seu nick do discord várias vezes a frase copiado ela começa a mudar para várias outras frases é, começa a aparecer super copiado, triplamente copiado é bem engraçadinho e uma outra função do discord que não é bem um easter egg mas que muita pouca gente conhece é que quando você clica numa mensagem naqueles três pontinhos lá Existe a opção falar mensagem Que quando você aperta lá Uma voz começa a narrar o que está escrito Isso não é bem um easter egg na verdade É uma função do próprio discord Mas é, eu achei engraçado Que muito poucas pessoas conhecem essa função <risos> E é bem engraçado aquela voz Toda zoada tentando ler o que está escrito E bom É isso, os easter eggs que eu conheço Eu não conheço tantos easter eggs Porque como eu disse eu uso discord há pouco tempo Mas é, é isso aí como vocês ouviram aí no áudio do nosso Mano Pack Ele disse que sabe sobre aquele do Discord Daquele do remix da musiquinha de Cal E as outras coisas lá Mas se tem um que eu duvido que vocês aqui saibam É que tem uma versão oposta daquele easter egg Do tema escuro do Discord E dessa vez Eu vou até explicar como eu descobri ele Eu já sabia do tema escuro faz tempo Aí certo dia Eu tava no TED mexendo no celular na casa da minha avó E pensei Sobre aquele estelere do tema escuro, se ele existe, deve acontecer algo quando eu faço isso, mas no tema claro. E o que o nosso amiguinho curioso chamado Geulazi foi fazer? Foi apertar 15 vezes no botão de tema claro no celular. E o que aconteceu? O Discord literalmente ligou o flash, ou a lanterna, como vocês preferem, e disse um irônico quando o tema clara não é o suficiente. Mas depois o flash desliga, e eu decidi até gravar isso pra vocês verem como ele funciona. E tá aí. Aqui, minha gente, eu tô aqui no Discord pelo celular, aí vamos vir aqui, ó, cadê? Aparência. E se a gente vir aqui no like de e clicar, clicar umas oito vezes, olha o que acontece. Ele liga o flash do meu celular. E diz lá, quando o tema claro não é suficiente, ó. Não sei se vocês conseguiram ver aí que passou uma mensagenzinha aqui, ó. Mas, traduzindo fica lá, quando o tema clara não é suficiente. E, gente, foi isso. Bora aí de volta pro vídeo. Então, minha gente, se você já sabiam um desses easter eggs, incluindo o que eu acabei de mostrar, dá uma comentada aí embaixo e faça se você já sabia ou não. Ah! Oh. Oh. Porque eu tô curiosa, tá? Muito obrigada, PEC, por participar. E também agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até o final. E bom hit -out. Mas se tem... <coughs> <coughs> Mas se tem um easter egg que ninguém conhece, é que se tu vir aqui no nosso que o a enche de post, tu vai ter muita coisa legal, como isso aqui. <música>